De um assunto que eu sei que incomoda muita gente: estrias. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu engravidei junto com a minha mãe, praticamente, né? What? Porque ela engravidou e a gente ficava ansiosa comendo uma caixa de chocolate todo dia. Eu já estava em fase de crescimento e o é que aconteceu? Cresci muito rápido. E essa é essa a principal causa do surgimento das estrias. Quando a gente cresce de uma maneira muito rápida, geralmente acontece com grávida quando elas ganham aquele barrigão, ou acontece quando a gente coloca silicone também que o peito aumenta, a pele estica e as estrias podem aparecer. Isso me causou muito, muito sofrimento, de verdade, juro para vocês, porque eu toda noite quando eu chegava no banheiro e eu ia tomar banho, eu olhava pro espelho e eu começava a chorar. Eu fiquei muito tempo triste com isso, porque eu era a única das minhas amigas que tinha estria no corpo com 12 anos de idade. Só que hoje eu entendi também que estria acontece com qualquer um, é uma coisa natural, e que as estrias não me definem. Então, hoje eu não me importo, hoje isso não me causa sofrimento, eu não tenho vergonha, inclusive fiz um vídeo no Instagram mostrando as estrias, e vou mostrar hoje aqui também. Só que eu aprendi também que autocuidado é tudo. Não é porque não me incomoda mais tanto, que não me faz mais chorar, que eu vou deixar lá. Eu amo o meu corpo do jeito que ele é, do jeito que ele tá, as coisas que eu não gosto, eu vou lá e corrijo. E quando a gente ama, a gente faz o quê? Quando a gente ama, a gente cuida. Então é por isso que hoje eu trouxe pra vocês algumas receitas bem simples, coisinha rápida. assim ó. Se você fizer com bastante calma, com bastante paciência, você vai conseguir resolver os seus problemas com estria. Lembrando que estria é um dos tratamentos mais difíceis de serem feitos. Dependendo do grau das suas estrias, fica mais difícil ainda. Então tudo que eu vou mostrar aqui hoje não é um resultado que você vai ver de um dia pro outro. Você tem que ter persistência, tem que ser perseverante e fazer do jeitinho que eu tô falando por bastante tempo pra você começar a ver os resultados. Bom, eu tava pesquisando sobre estria aqui e eu achei o site Cabelos de Rainha, que é da minha amiga Julia Dorman, e ela explica... Muito bem, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês entenderem certinho, mas eu vou ler aqui um trechinho do que ela escreveu. As estrias são cicatrizes formadas por conta de lesões ocorridas pelo rompimento das fibras elásticas e colágenas que sustentam a camada intermediária da nossa pele. As lesões surgem por conta do estiramento que ocorre repentinamente na pele. Quando a gente ganha peso muito rápido e a nossa pele ela não tá preparada, não tá hidratada, não tá nutrida, não tá pronta pra se esticar assim, acaba surgindo as estrias. Então os tratamentos que eu vou mostrar aqui, eles são tanto pra você tratar as estrias que você já tem, quanto para você evitar que elas surjam no futuro. As áreas que a gente pode mais ter estria e afeta tanto homens quanto mulheres é a barriga, os seios, aquela parte mais gordinha aqui do braço as coxas, o bumbum, eu tenho bastante na panturrilha também, naquela parte de trás da panturrilha. Então são áreas que a gente tem que estar tá sempre cuidando, sempre nutrindo, sempre... Ai, ah, eu te amo! As estrias têm duas fases, quando elas surgem e quando elas morrem, mentira, é bem que fosse, seria legal se fosse isso, né? É quando elas surgem e falando, oi, tô aqui, olha só, e quando elas ficam. A primeira fase, as estrias estão bem vermelhas, porque elas estão inflamadas, porque elas acabaram de surgir, porque a pele ainda tá tentando se regenerar, e no meu caso me incomodou mais na época, porque elas estavam vermelhas e elas apareciam bastante, depois que elas ficaram brancas, eu falei, tá bem melhor. Só que a fase que tá vermelha é quando a gente fala, é porque é o melhor momento para você tratar elas. Elas têm muito mais chances de desaparecer. Você consegue afinar as linhas e fazer com que a pele se regenere, estimulando ela. Só que a melhor maneira de você fazer é nutrir ou hidratar todos os dias. Surgiu uma estria vermelha? Esse é o foco da sua vida. Duas vezes por dia você vai hidratar as suas estrias. Então vamos para a receita. A primeira dica pra você que quer se livrar de uma vez por todas das estrias é o óleo de coco. O óleo de coco é o meu ingrediente favorito desse mundo. Se tivesse que ir pra uma ilha deserta só com uma coisa, seria com óleo de coco. Uma coisa, não pessoa. Mas se você pudesse escolher uma pessoa, uma coisa, uma dessas coisas seria o óleo de coco. O óleo de coco é rico em ácidos graxos, que é excelente pra recompor a elasticidade da pele, que é justamente isso que faz com que as estrias surjam. Sem falar que ele também tem ação anti-inflamatória e antisséptica que vão ser muito úteis. Por quê? Porque quando a gente tá com esse Estria nova, vermelhinha, elas coçam muito! E aí você quer enfiar as suas garras vai, e isso faz o quê? Que surjam novas estrias. Então, o óleo de coco, além de ajudar a regenerar, ele vai ajudar a amenizar essa coceira pra você não ficar tão desesperado. Então, ponto positivo. Além disso, foi feito um estudo. Eu vou deixar o link do estudo aqui embaixo pra vocês conferirem. Mas foi comprovado que o óleo de coco ele é seguro e ainda por cima mais eficaz do que hidratantes e outros óleos minerais. Ele ainda ajuda na reposição de colágeno pra deixar a pele mais firme e mais elástica. <risos> óleo de coco é vida. Por isso ele vai estar presente em todas as nossas receitas para estria de hoje. A primeira dica é você usar o óleo de coco puro, mas tem um jeito certo de usar. Tá vendo que o meu aqui, ó, ele tá duro. Ó, se eu pegar e mostrar ele aqui, ele vai sair ó, uma pasta branca, para pra cima. O ideal de você usar o óleo de coco é com a pele bem limpa. O melhor momento pra você passar ou fazer qualquer tratamento na pele é quando você acabou de sair do banho a pele ainda tá úmida, porque isso ajuda na absorção dele. Então você vai botar um pouquinho na sua mão. Ó, tá vendo que ele saiu um cremezinho? Você vai juntar as duas mãos e fazer assim... Até você ver que a sua mão começou a ficar morna. Esse é o melhor jeito quando o óleo de coco ele tá numa temperatura mais morninha. Aí sim você vai e aplica na sua pele fazendo movimentos circulares. Se você quiser você pode até aquecer ele para ele ficar mais morninho ainda. Não para ficar quente para ficar morno. Aí o resultado é melhor ainda. Depois que você aplicou na pele você deixa agir por 30 minutos. Então você sai, vai fazer suas coisas, vai assistir uma série, vai, não sei. Depois disso você tira o excesso, você pode lavar e pode passar um hidratante como de costume se você achar necessário. A maneira a mais eficiente de você conseguir tratar em casa as suas estrias é começando com uma esfoliação e logo em seguida uma hidratação. Essa esfoliação vai estimular a sua pele, vai fazer com que ela regenere mais rápido e vai ativar a circulação no local. Então se você aplicar o hidratante logo em seguida, a sua pele ela vai absorver muito mais. Para a primeira receita você vai precisar de duas colheres de café, duas colheres de óleo de coco e duas colheres de açúcar. Pode ser o açúcar normal, mas como eu já estou aqui no meu momento, eu vou usar açúcar de coco para potencializar ainda mais o meu efeito. Eu vou aplicar essa mistura na pele e vou fazer uma massagem com movimentos circulares e suaves. Eu faço isso por mais ou menos um minuto, aí eu deixo agindo por 15 minutos e faço novamente mais uma massagem de um minuto com movimentos circulares e suaves. Aí é só você enxaguar, de preferência com água morna nesse caso. ideal é fazer isso duas vezes por semana. Outra dica que pode ajudar muito a estimular as suas estrias para que elas cicatrizem mais rápido é você pegar um pente fino e passar o pente fino em todas as direções. Você passa ele 10 vezes na diagonal, passa ele 10 vezes na vertical e 10 vezes na horizontal. Depois, você aplica o óleo de coco, massageia, deixa de por 30 minutos e, se você achar necessário, você enxágua. Essa receita não é de esfoliante, mas ela é muito boa, tanto pra quem tem estria ou pra quem tem possibilidade de ter estria e quer evitar ela. Então pra você que acabou de descobrir que vai ser mamãe já faz essa receita caseira porque ela é muah, mamãozinho com açúcar. E essa receita que eu vou dar pra você, ela vai render um potão bem grande. Então você já coloca num pote já pra você usar todos os dias. Você vai precisar de um pote inteiro de creme Nivea, desse da latinha azul, um tubo inteiro de hipogloss, uma ampola de vitamina A, 100ml de óleo de coco copra e duas Colheres de óleo de rosa mosqueta Você vai bater tudo isso no liquidificador Se você achar mais fácil Aí é só você colocar num pote e passar na pele Logo após o banho todos os dias Principalmente na região da barriga, dos seios Dos braços, do bumbum, da coxa E da panturrilha, resumindo no corpo inteiro Quase a próxima receita você vai precisar de uma colher de óleo de coco, uma colher de farela de aveia, uma colher de óleo de amêndoas e uma colher de cenoura cozida, que deve dar o quê? Uma rodela meio grossinha? Uma rodela grossinha de cenoura. E aí você vai bater tudo isso no liquidificador até ele formar uma pasta homogênea. Essa pasta você vai aplicar em cima da região que você quer tratar. Vai fazer uma massagem por mais ou menos uns 15 minutos. Então aproveita, senta na sala, liga a televisão e fica lá. Massageando, massageando, massageando, massageando. <risos> Quando terminar, é só você enxaguar com água fria. Faça isso três vezes por semana. Para essa última receita, teoricamente, eu usaria babosa. A babosa também é incrível, gente, porque ela também tem efeito anti-inflamatório, cicatrizante, regenerador e hidratante da pele. Então a gente unindo essas duas coisas que são incríveis, a gente consegue uma coisa mais incrível ainda. Só que como eu não encontrei nenhum lugar para pegar a babosa pura mesmo, a folha da babosa, que é tão comum, mas eu não consigo encontrar aqui, não sei o que acontece, eu vou usar o meu creme do Shrek que é a aloe vera, aloe vera e babosa é a mesma coisa, não é tão bom, tipo, não é o que eu gostaria de usar, ela natural, para ser bem, tipo, natural mesmo, mas se você tiver babosa na sua casa, usa babosa, se não, procura na farmácia creme de aloe vera, que sempre tem. Eu vou fazer uma misturinha do óleo de coco e da babosa na mesma proporção, então aqui, pra rapidinho, eu vou usar uma colher de cada um, Na pele bem limpa, você vai aplicar e vai massagear. Quanto mais tempo você ficar massageando, sem coçar e sem fazer fricção, melhor, mais vai agir, mais vai estimular a sua pele. Então faça isso por uns 5, a 10 minutos, combinado? Então tá certo. Viu só? Se eu tivesse essas ideias quando eu era adolescente, eu não teria sofrido tanto. <risos> mas uma coisa é fato, gente. A gente tem que se amar do jeito que a gente é. Ninguém no mundo, nem aquela pessoa mais maravilhosa que você já viu na sua vida é perfeita. E são as nossas imperfeições que fazem da gente a gente, entendeu? Então se cuide por amor. Porque você se ama. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas começa a botar isso na cabeça. Começa a se reprogramar. Com o tempo você vai ver que dá pra viver feliz. <risos> e é bom eu ressaltar. Que esse negócio da pessoa estar 100% feliz corpo é muito difícil Cada época que vai passar, cada ano que você ganhar na sua vida Você vai achar uma neura diferente Tipo, eu tô aqui falando que isso não me incomoda, mas outras coisas me incomodam Mas isso é normal, a gente tem que entender que é normal E que a gente tem que lidar com isso E que é o corpo que a gente tem Um beijo, tchau!